Bárbara e Região, eu Luciana Campeiro, a partir de hoje estarei aqui com vocês apresentando o programa Auge Brasil. Nossa proposta é mostrar para você tudo o que aconteceu, lançamentos, acontecimentos e tudo que está no Auge. Hoje em nosso primeiro programa eu vou mostrar para vocês como foi a festa do esquenta no sábado que aconteceu aqui em Santa Bárbara. Eu estive lá e a gente vai dar uma olhadinha em tudo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 foi feita pelo Vini, Vini Ost e toda a equipe dele, juntamente com a rosa carreteira, uma lisola pururuca, linguiça, umas coisas muito maravilhosas estavam lá. Daí, Também teve animando a festa o bloco Bora Lá, um bloco carnavalesco com marchinhas e carnaval, e até nós tivemos oportunidade de conversar com a Bia, a vocalista da banda. lá. Oi. tá E ela vai contar pra vocês como é essa trajetória da banda, né? Essa alegria que eles trazem pro, pro público, né? Pra todo mundo que assiste. Então, essa banda na verdade já existe há nove, há quatro anos. Tem de quatro anos. Três, é, quatro anos. Então, a gente tinha um outro nome, a formação é a mesma. E a gente já alegrava os carnavais antigamente. E hoje a gente tá com esse nome logo bora lá. E a gente vai continuar trazendo alegria pra cidade, porque é isso que a gente faz. A gente vai lá o cantando, e as marchinhas são tradicionais. São coisas que todos todo mundo sempre curtindo curtiram os carnavales. Sim, é muito legal, porque a gente, desde criança, a gente cresce ouvindo essas marchinhas, então é uma coisa muito bacana, Sim, muito é de muita alegria, é, vocês passando tá aquela tristeza, vocês escutam com essas musiquinhas, eu tava tá vontade de sair da dançando, né? tá vontade de dançar, é.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 Pra... O público barbarista é uma expectativa, a, a, a, a galera ficou muito presa da pandemia. Então é uma pessoa uma expectativa, a esperança, né? no ver a hora de um evento para Sim, e a nossa e... ideia é começar a fazer o um pouco de, inclusive, alguns eventos voltados. As entidades especiais da cidade, de parceria, de arrecadação para eles, fazer é o lado social também. Né? Então, nós vamos fazer a parte do grupo e mais a parte social das entidades. E tem óbvio de todos, todos os nossos áreas. O esporte, nós já estamos entrando no esporte, já estamos pegando o um menino aí na, na área de na alimentação, que ele já está em segundo no brasileiro, já ficou nosso sócio atleta. Então nós estamos tentando dar uma anavacada de uma forma de fazer todo mundo mais a nossa intenção. Espero que você Obrigada. Finalmente o show das lindas passistas, onde o público não aguentou e caiu em samba. Esporte Clube Barbarense, semana que vem eu aguardo vocês. Até lá!